Temos uma pergunta para você. Quanto custa ter uma casa própria? com um suíte, varanda, gourmet, academia, piscina, salão de festa, brinquedoteca, playground, quadra poliesportiva e portaria 24 horas. Pensou? A gente te responde. A partir de 540 por mês, conheça o novo parque Trianon Residencial Clube, em Araçatuba.